Galera, nós estamos aí no mês de lançamento de Resident Evil 4 Remake, cada vez mais conteúdos estão sendo mostrados aí nas últimas semanas, o último trailer, principalmente do State of Play, cara, elevou o hype de muita gente, e nesse vídeo de hoje aqui, meus amigos, eu vou trazer pra vocês mais conteúdos que foram revelados hoje, data de lançamento e gravação desse vídeo, pela IGN aí, com comparações gráficas, e também mais detalhes acerca do jogo aí, apresentando novas cenas de gameplay, ou até mesmo podemos dizer aí, né, uma extensão de algumas... Cenas que foram mostradas bem rapidamente pra gente. Então nós vamos conferir tudo juntinhos aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, eu sou o Caio Nobre. Bora lá pra mais um videozinho de Resident Evil 4 Remake nesse canal maravilhoso. Se você tá curioso, tá curtindo os conteúdos de Resident Evil 4 por aqui, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site cambelo.net, é e se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como sorteios para membros que nós estamos fazendo, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e também participar do nosso grupo de WhatsApp a gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias. Se você não puder, deixa o likezão aí, um comentário sobre o tema proposto e assiste o vídeo até o final que já ajuda imensamente, galera. Então vamos lá pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui, porque são dois videozinhos que a IGN liberou pra gente ali, mostrando um pouco mais de gameplay do Resident Evil 4 e é um vídeo de comparativo, Tá? eles vão pegar cenas do Resident Evil 4 original e comparar com Resident Evil 4 Remake e mais um vídeo mostrando... Oito detalhes muito interessantes que apresentam mais dessas cenas de gameplay que foram mostradas anteriormente para nós Bora começar aqui com a primeira meus amigos, deixa eu até dar um grauzinho no volume A gente vai conferindo aqui e comentando por cima também Simbora, hein? Leon e o Krauser Ó, no original e no remake Esse vídeo é especificamente do Salazar e do Krauser, viu pessoal? Ah, Salazar, mano. Olha o sotaque. Muito Mr. Kennedy. agora no remake, caramba. Quem é Me Ramon Salazar. Oh, por favor, me Ramon. I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or, Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. I would like you to hand the girl there. over to me now. Yeah, that chance, Ramon. The girl's just fine with me. No thanks, bro. Nossa, que diferença, cara, do diálogo Esse no thanks, bro Tipo, ficou muito... É estranho Eles atualizaram bem os diálogos também, né, cara A cena é a mesma, mas eles deram uma atualizadinha no diálogo Pra não ficar tão brega, vamos dizer assim, né Ó, oh, comrade Aham. A briguinha de faca Diferente, né? Agora eles eles tiraram os quick time events, como eles falaram. Então a gente trabalha muito no parry, né? Why would you work for these freaks? o que aconteceu Break Free, normal. Boa. Video, and you want to find out more about Resident Evil 4? Hey, that rhymed. Then... Interessante, hein? Ó, e o próximo vídeo aqui agora, gostei pra caramba desses comparativos de cenas ali. Muita coisa, assim, que eles realmente mantiveram como original, como eles disseram que ia ser, né? E aí, nós temos mais esse vídeo aqui, que acabou de aparecer ali como sugestão também, né? Dos oito detalhes mais interessantes, por assim dizer, que eles deixaram aqui pra gente. Só poder complementar esse vídeo aqui com a extensão de algumas cenas que a gente já viu também, né? Querendo ou não, são novos gameplays aí, nós. Vamos lá ver, hein? Deixa eu dar um grauzinho aqui no volume também Bora lá Nossa, o Salazar ó, Foi um acesso que eles tiveram antes, ó Ah, foram 20 minutos? Eles Japanese interview with about 4 Ampo remake, original quiseram mexer nas mecânicas principais do jogo do jogo original no caso, né? And making everything even better. É, eles estão falando ali que eles quiseram manter o muito do que a gente conhecia do original e só tornar ainda melhor o que a gente já tinha. E eles estão especificando aqui os parrys. Bacana. Caramba, maneira de dar um parry até mesmo nas flechas, cara be able to keep yourself alive just a little bit longer so long as you have the dexterity to block incoming attacks uh, Similar to defend ataque do bicho as, on the as finalizações attack, nice the leon was able to approach an enemy on the ground and slit their throat. Hmm, Tommy. It's a particularly brutal sequence, but one that points to how Resident Evil 4 remake will maintain an equal balance of horror and action. In previous interviews, the Resident Evil 4 remake team said that the game will have oh, side quests. Well, that certainly won't make Resident Evil 4 into an open world game. There appear to be some optional side quests Leon can complete through the mysterious blue parchment. É, e ele tá falando realmente do das dos folhetos azuis que a gente pode pegar para poder fazer algumas missões secundárias no side caso, né? And he'll reward Leon 3 spindles that he can later sell to a merchant for some cash. Em Resident Evil 4, Leon's best friend is an attaché case oh, opções de customização. Aí, watched... oh, os charms para poder personalizar. A gente pode personalizar o case, no caso, ali a caixinha dele e tal, mudar a cor e tudo. A gente tinha visto isso também, né? Graham, the of the of the oh, so, eles deram uma, re... uma mexida na Ashley também. Game. But that doesn't mean your mission is over just yet. Ashley will begin following Leon around, and it's up to the player to keep Ashley safe from enemies while trying to escape this hostile village. Ashley has some new abilities this time around, like being able to unlock doors for Leon. Olha, ela tem novas habilidades. To Ashley to either stay close behind him or hang back a bit while he takes care of some enemies. Stick close. Okay. Tá. É, eles estão falando das funcionalidades da Ashley no caso aqui, né? Que ela vai ajudar agora em algumas coisas, abrir portas e tudo mais. E a gente tem os comandos lá para ela poder ficar quieta ou poder ficar perto enquanto a gente elimina inimigos, por exemplo, né? deixando ela quietinha lá. Então decidiu adicionar que é, eles falaram ali que, como se passa num lugar muito frio da Europa, eles, eles quiseram colocar uma jaqueta pra ela também. Uma mudada na aparência, no caso. Ah, rapaz, ó, as flechinhas que a gente vai usar agora. Boa. This brings us to another point, stealth. The developers confirmed that in interview that Leon will be able to use stealth to get past enemies in the remover, é isso Aí, a gente tinha visto também, né? Crouch. But if you're careful enough, you can get past enemies by silently dispatching them with the knife or creating distractions from a distance using the bolt thrower. The new stealth mechanics... É bom que a gente já mina um bastante HP de certos inimigos igual esse que não consegue morrer de, de cara, né, com um ataque stealth no caso. Our preview com diferentes. É, eles estão falando ali que a luta deles antes era totalmente guiada por quick time events, né? Que eles falaram que tiraram. A gente já tinha visto isso. E agora você tem controle total da luta, fazendo os parries nos ataques e tudo mais. E tem momentos que a gente vai ter que ficar pressionando o botão para poder sair de certas situações. É isso daí, manos. Então, assim, são basicamente esses dois vídeos aqui que a GN trouxe pra gente, porque eles tiveram um acesso de 20 minutos de conteúdo, né? E aí eles fizeram esse videozinho mostrando esses detalhes pra gente, explicando algumas coisas que eles observaram lá, de detalhes que eles já tinham revelado pra gente e outras coisas que eles puderam perceber durante esse acesso antecipado aí como eu comentei né, e aí eles fizeram tanto aquele vídeo comparativo de algumas cenas que eles mostraram aí de cutscenes bastante conhecidas que eles adaptaram pro Resident Evil 4 Remake, assim como outros aspectos de gameplay cara, então assim, Resident Evil 4 tá muito perto do seu lançamento aí, se tudo der certo a gente receber uma chave do jogo aí pessoal, a gente vai fazer sim, vídeos de dicas, análise, lives e tudo mais, fazer uma cobertura bem legal do jogo aqui porque a gente tá muito hypado pro Resident Evil 4 Remake, e agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês acharam de tudo isso que foi apresentado aqui desses dois Vídeos da IGN que tiveram acesso antecipado aí. Como é que tá o hype de vocês para o Resident Evil 4 Remake? Eu vou adorar ver a opinião de todos. E mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos.